Chega um carro desse da polícia que É ele só paro na hora Deixa eu, Deixa eu dar uma voltinha aí Mudou a colher mudou a Ó, oh, agora sim, acertou primeiro Põe de lado, põe de lado Isso, isso, isso, contrário, contrário Corrige a viatura, corrija, corrija boa, boa, boa, boa, boa, Jota Mandou bem, hein? acerta a última Acerta a última Pegou pelo barulho Acertou, hein ouvi... galera já se manipulou aqui, ó